Que a paz que a sede do entendimento possa estar na nossa vida mais um dia é, Eu quero com esse videozinho aqui começar uma série de uma série de três vídeos que eu vou gravar Falando a respeito dos três maiores mimimi que a gente escuta as pessoas dizerem Quando você quer pregar a verdade né? É, e um dos maiores deles é esse aqui Não julgueis para não ser julgados. Usam para poder tentar calar a boca daqueles que pregam a verdade. E o outro, é, não toqueis né, no ungido do Senhor. Usam esse texto também sem contexto para poder é, tentar calar a boca daquele que está pregando a verdade. Porque a verdade ela só ofende aquele que está na mentira. Porque Paulo vai dizer assim, eu me tornei vosso inimigo por pregar a verdade? De maneira nenhuma. E o outro mimimi que a gente escuta aí, vamos dizer assim, um mimimi góspio, é que as pessoas dizem assim, ao invés de criticar, por que você não ora? É umas coisas assim que você escuta quando você prega a verdade. E nesse primeiro vídeo eu vou falar a respeito do, do primeiro mimimi que é não julgueis para não ser julgado. As pessoas usam aí o primeiro versículo, no muito até o segundo e o terceiro, para poder calar aquele que está pregando a verdade e ele ficar inibido e não continuar pregando a verdade né? essa é a verdade as pessoas muitas das vezes escondem atrás de textos bíblicos para poder cutucar a vida daqueles que estão pregando a verdade porque aqueles que pregam a verdade, aqueles que têm fome e sede de justiça eles são muitos perseguidos, essa é a verdade bom, vamos lá o primeiro aqui, que eu vou te falar nesse vídeo, né, não está aqui uma grande produção não, estou fazendo aqui no, no celular mesmo, mas eu fico muito com aquela palavra que o nosso Messias fala em Apocalipse, que ele diz assim que, mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra. E no meu caso aqui, né, mesmo não tendo uma, uma câmera muito boa, uma boa acústica, um, um bom microfone, nenhum ambiente assim bonito, né? nós não negamos de pregar a verdade. Vamos lá para o primeiro mimimi, que está aí, não julgueis para não ser julgado. A gente escuta muito isso aqui, mas texto sem contexto. Então vamos lá, a gente podia usar, a gente podia usar outros textos aí, mas também para poder incluir aqui, mas vamos ficar só nesses é, cinco versículos aqui de Mateus 7. É, eu estou usando aqui a Bíblia King James autorizada. Né? Pode ter algum, alguma, algumas palavras diferentes, mas não tira a essência do, do, do texto. Né? Então vamos lá. O texto é o seguinte. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros... Igualmente medirão a Vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão? Mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Preste bem atenção, como eu já disse, aqui é um texto muito usado para calar a boca daqueles que pregam a verdade, para inibir. Mas usa o texto sem contexto. Vamos entender o que que o nosso Messias Jesus, né, cujo nome é hebraico é Yahushua, Ramashia, é o que que ele está querendo dizer aqui nesse texto? Não julgueis para não ser julgado. Tá claro, né? Ele tá dizendo não julgueis para que você não seja julgado, ele explica o porquê, ele diz, porque com a mesma medida que você medir, né, você será medido, com o critério que julgar, será julgado. Né? Então ele diz, Repara tu no cisco do teu irmão, mas e a viga que está no teu olho? Ele vai explicando, como podes tu dizer a teu irmão, permite remover o teu cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho então poderás ver com clareza e tirar o cisco do olho do teu irmão preste bem atenção para a gente entender o contexto aqui vamos dar um exemplo, está dizendo assim se você tem os seus olhos limpos acerca da verdade é o, que, é o que eu entendo aqui se você acha que eu estou errado diz aí nos comentários mas é o que eu entendo é o que o texto revela para mim o que o nosso Messias está querendo passar para a gente você não pode julgar para não ser julgado mas se você o fizer primeiro tira o cisco a trave do teu olho para você ver com clareza o cisco que está no olho do teu irmão então o que ele está é querendo dizer para você é, vamos, vamos dizer assim corrigir o teu irmão primeiro você tem está primeiro vivendo a verdade para você falar do cisco que está no olho do teu irmão primeiro você tem que tirar a trave que está no teu olho então se você está vendo com clareza o erro se você tem certeza que a trave está tirada dos teus olhos como a escama caiu dos olhos de Paulo aí você tem autoridade de falar do cisco que está no olho do teu irmão Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Se eu estiver praticando adultério, eu serei hipócrita em falar que o meu irmão está praticando adultério, em corrigi-lo num ato de adultério. Aí eu serei hipócrita. Se eu estiver falando mentira e acusar o meu irmão que ele está falando mentira, eu estou sendo hipócrita porque eu sou mentiroso e falando que meu irmão é mentiroso. Você está me entendendo? Então ele está dizendo, primeiro tira a trave do teu olho. Primeiro tira o pecado, esse pecado que está na sua vida, para depois você ter autoridade de falar desse mesmo pecado que está na vida do teu irmão. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto, né, o nosso Messias, cujo nome é hebraico, é Ahushua, Ramashir, ele está dizendo, você só tem autoridade para falar do cisco do olho do teu irmão quando não há uma trave no teu. Ou seja, você só tem autoridade de falar daquele pecado se você não o vive, que senão você será hipócrita. É o mesmo que faziam os, os, os fariseus, os doutores da lei naquela época. Eles apontavam uma prática de adultério, mas eles mesmos viviam o adultério. Eles apontavam uma prática de idolatria, mas eles mesmos viviam na idolatria. Eles apontavam que muitos blasfemavam o nome do Senhor, mas eles eram os que mais blasfemavam o nome do Senhor. Quando, é, quando aquela mulher foi pega no ato de adultério e foi trazida na presença do mestre, você percebe que quando Jesus disse assim, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém teve coragem de tirar, por quê? Atirar uma pedra, nenhuma sequer, por quê? Todos eles estavam com a mesma trave nos olhos. <risos> Você entendeu? Todos eles estavam com a mesma trave nos olhos. Agora esse texto aqui não me tira a autoridade dada pela própria palavra de pregar a verdade. Você está me entendendo? Porque Paulo vai dizer, se eu não me engano, para os, para os coríntios, porque os coríntios viviam numa prática tava uma bagunça aquela aquela comunidade, tava uma bagunça. Então Paulo Paulo diz assim, olha, eu tornei inimigo de vocês por pregar a verdade? Não. De maneira nenhuma. Então a pessoa que te prega a verdade, ele não está te julgando. Porque o próprio Messias, o próprio Jesus, né, o próprio Yahushua, ele vai dizer: é, Eu não vim para julgar, mas há quem julgue. A palavra que eu peço é quem julga. Então se você, você prega, não com filosofias humanas, mas com a palavra pura e limpa e simples e explícita como ela é, você não está julgando. Na verdade, você está fazendo um favor, meu irmão. Mas muitos usam esse texto para dizer que aqueles que pregam a verdade estão julgando. Olha, meu querido, se você vive na idolatria e eu falo para você que a idolatria é pecado, eu não estou te julgando. Na verdade, estou querendo abrir teus olhos, porque essa trave já não está mais nos meus olhos se você vive na prática do adultério e eu prego dentro da palavra dizendo para você que essa prática é errada e você deve largá-la e eu não vivo essa prática então eu tenho autoridade dentro da palavra de dizer, meu irmão, você está errado tire esse cisco do teu olho você está me entendendo? então pregar a verdade não é julgar julgar é condenar ao inferno sem piedade como muitos fazem aí esses apóstolos e bispos que fazem por aí né? que lançam maldição sobre, né, sobre as pessoas até de cima do púlpito é, se você tocar no ungido do Senhor você vai para o inferno agora se ele prega a verdade pura como ela é, ele não está julgando por favor, pare de usar esse texto para tentar pra lá, calar a boca daqueles que têm fome e sede de verdade e pregam a verdade. Se uma pessoa te prega a verdade e essa verdade te ofendeu, é porque é uma trave muito grande no teu olho. Né? Nem é um cisco, é uma trave bem grande. Você não deve olhar para a vida do teu irmão para poder comparar a sua, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu não posso comparar a minha vida com a vida do meu irmão. Salomão vai dizer que o sábio ele aceita a correção e se alegra, mas o tolo, além de não aceitar, não aceita. Então muitos se escondem atrás desse texto, esse texto não julgueis para não ser julgados, quando escutam a verdade. E o nosso Messias está dizendo aqui, se você tem uma trave no teu olho e fala do cisco do olho do teu irmão, você é hipócrita. Mas se você tirou a trave do teu olho e você consegue ver com clareza, porque o véu do tempo foi rasgado e a palavra limpou teus olhos, como tirou as escamas dos olhos de Paulo e ele conseguiu ver a verdade, aí você tem autoridade dentro da palavra de pregar a verdade... a verdade bíblica... que muitos usam... textos sem contextos... para poder esconder atrás da palavra... então eu fico muito triste... quando pessoas usam esse texto... não julguês para não ser julgado... para esconder... os seus pecados... quando vem um homem... usado por Deus... usado pelo nosso... Criador... para pregar a verdade... E eles falam, ah, para com isso, não julguei isso para não ser julgado, em cuidado. Pregar a verdade não é julgar. Pregar a verdade, na verdade, né, é fazer morrendo no pecado. Então a gente tem que refletir um pouco mais a respeito de tudo isso. Se alguém prega a verdade, essa verdade te ofendeu porque a verdade ofende o pecado. A verdade ofende aqueles que estão vivendo a mentira. Então não podemos usar textos bíblicos para esconder os nossos pecados, mas aceitá-los, encará-los de frente, pedir perdão a Deus e falar, Senhor, muito obrigado por ter usado aquela pessoa que pregou a verdade para mim e ela me ofendeu, me ofendeu muito porque eu vivo na mentira. Então ele não está me julgando mas ele está tentando mostrar para mim que há uma trave ou um cisco que está atrapalhando eu viver uma vida de Deus. Amém? Eu espero que eu consegui ter expressado aquilo que eu queria expressar dentro desses poucos minutos. Depois eu quero pegar vários textos que falam a respeito de julgamento dentro da Bíblia e fazer um, um, um vídeo mais longo falando a respeito disso. Porque é interessante que Paulo fala também aos romanos, ele diz assim, olha, será que não há ninguém dentro de, no meio de vocês aí que pode julgar? E Paulo ainda fala que vocês podem julgar uns um aos outros. É, eu estou usando nas minhas palavras, que eu não me lembro agora o texto completo, mas Paulo fala, diz assim, ó, vocês podem julgar uns aos outros, né? dentro da palavra. Se há respaldo bíblico, não é julgamento, é uma ajuda de Deus. Amém? Então vou ficar por aqui, espero que o conteúdo possa ser satisfatório, que o Criador te abençoe. Se você não for inscrito no canal, eu peço a ti que você se inscreva e deixe um like para nos ajudar. Que o like é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Tá então, ok? Se inscreva, ative o, o sino das notificações, compartilhe para os seus, para nos ajudar a evangelizar. Até o próximo vídeo. Fica na paz e até mais.